no silêncio do nosso coração. Nós respiramos. Respirações tranquilas, suaves, esféricas, Como uma onda, inspiramos e expiramos sem intervalos. Acata a cada inspiração, estamos mais e mais relaxadas. Cada expiração deixamos ir todas as tensões internas estando mais e mais presente consciente aqui. Apenas um tempo de silêncio. De descanso, sentindo o nosso coração, o ritmo do nosso coração, ritmos suaves, tranquilos, cadenciados. mais profundo no centro do coração encontramos a luz Pensamentos silenciados, apenas mergulhados no silêncio. Sentados, mergulhados, observamos primeiro o nosso corpo, o templo da nossa luz do divino que somos. Esse corpo que nos permite experienciar a paz e o amor. Percebemos onde estão as tensões. À medida que deixamos ir, tomamos consciência do que segurávamos no nosso corpo. Que dores esse corpo retém por nós? que este corpo retém e ainda não estamos prontos para deixar ir. Respiramos. Respiramos e relaxamos. Esperamos. Indo além da tensão, além da dor. O que se comporta? Físico templo maravilhoso, tenta resolver por nós apenas relembramos qual a experiência. Enseada quando a tensão, a dor, a contração nos encontrou. Estamos contraindo algum órgão, sobrecarregando algum órgão. Calmamente permitimos que o momento em que isto se instalou venha à nossa mente. O que estava acontecendo naquela época? Fisicamente podemos colocar as nossas mãos neste local, silenciosamente permitindo que este local nos fale. Mente salta uma emoção sem questionar, apenas perceba a emoção guardada ali templo divino. Emocional gravado no templo e nós tomando a consciência que evento, que pensamento retivemos nesse local. corpo nascido perfeito, agora tensionado, tentando nos ajudar, emoção não reconhecida até Eventos que a geraram. E nós agora, experienciando a paz e o amor no coração. A mente vazia. no corpo de maior tensão, maior em júria. imagens se sucedem. Uma a uma, os momentos de mesma emoção. Eventos similares aparecem à nossa mente. O querido corpo, o templo do nosso espírito livre, amoroso, sábio. Tentando resolver por nós. não resolvidos. Esse templo maravilhoso que nos permite vivenciar o amor. Mas que também bem segura. Físico, perfeito, memórias sábias, tentando resolver o que não percebemos, aquilo que não demos contas de resolver. Na paz e no amor do nosso coração, conectamos com este local. Lembrando. Um passo além da primeira camada física. Emoções reveladas, situações e pensamentos revelados. Forma, os eventos tentaram nos ajudar. Em que a situação revivida é e é relembrada? Te convido ao salvo. Ações no corpo, doenças instaladas, resoluções não tomadas, aprendizagens não completas a partir do seu coração do nosso coração, olhamos de fora, observamos. Que virtude este momento ou estes momentos nos convidam a abraçar. De se envolveram em nós. Estamos silêncio, sentindo o corpo físico e intenção e sobrecarga. Tomamos consciência de como o nosso corpo físico, o templo do nosso espírito, da nossa alma, é sábio. Sempre aqui nos alertando, nos chamando, resolvendo aquilo que não demos conta de resolver. Deixar ir. Escolhemos deixar ir e voltar para o ponto de paz e amor no nosso coração, retendo apenas essa aprendizagem. força que chegou através disso, ou escolhemos reter o pensamento, a emoção, nos machucando, nos adoecendo, respiramos profundamente, Brandimos o amor do nosso coração, a sabedoria por trás da experiência, para este local de tensão, de dor, de doença. Conscientemente deixamos ir. Já não precisamos reter nada no corpo físico. Escolhemos voltar para um corpo suave, livre, amoroso, flexível. O amor em nós. Reenvolvendo as lembranças, preenchendo o ponto no físico, se tornando a única realidade. O templo físico tão amado. e o pensamento que o maculou nova respiração profunda Gratidão pela aprendizagem, se instala em nós. Tomamos consciência do que os eventos gravados no físico revelaram em emoções seguradas. do nosso coração. Existe a paz, existe amor. Existe o vácuo, o equilíbrio, a harmonia. Podemos deixar isso. Escolhemos deixar ir. Envolvemos no amor essa emoção que nos tira de quem somos, a lembrança que nos maltrata. Envolvemos no amor partes do corpo injuriadas. chamando nossa atenção para resolvê-los. E olhamos esse templo amigo em sua forma original de ser perfeita. Tomamos consciência de que o corpo nunca nos ataca. Ele é se recicla, se regenera, se alegria Tentando nos alertar e nos chamar a atenção para a emoção, pensamento, lembrança com a qual nós precisamos aprender para deixar ir. Nosso coração, a luz espalha. Regenera os tecidos, relaxa as tensões. Deixarei. Neste momento de extrema paz conosco mesmo. Escolhemos deixarei. aprendemos e escolhemos voltar para a nossa paz para o amor que somos e no amor que somos e em que estamos como se regenera Deixaria, e nós a gratidão pela consciência desperta pelos corpos curados. eventos liberados. A gratidão por este templo Nos movemos, escolhemos os físicos, emocionais e mentais em pura luz, mensagem. escolhemos, deixaria, e voltar para o amor e a paz em nós, que somos, que faz nosso templo reluzir. Assim finalizamos a nossa meditação, trazendo nossa mão novamente para o local do corpo físico injuriado, percebendo ele tão amorosamente curado, liberado, livre, novamente reluzindo em sua perfeição. Assim escolhemos. Assim agradecemos.